Sabe, eu não sou fã de chocolate, mas outro dia eu tava com vontade e acabei aprendendo o seguinte truque, saca só. <risos> Olha só, deu certo. aprender a fazer mais depois. ah Deu certo.